Se o Lula aparecer na TV, ó, agora é a ditadura comunista, todo mundo vai dividir o dinheiro e se não acontecer isso nós vamos te matar. Eu pego o elevador, subo, agradeço a Deus pela vida que eu tive e dou um peixinho. É isso que eu faço.